Fala galerinha, sejam bem-vindos ao canal O Bolseiro, fale amigo e entre. No vídeo de hoje eu vou fazer um unboxing surreal do livro Mestre Giles da Aldeia. Esse livro ele conta a história do fazendeiro Mestre Giles e como ele virou um herói. Mas antes de tudo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, deixa de ser um trazinho e se inscreve agora mesmo. Botãozinho vermelho aqui embaixo. E sem mais demora, vamos ao unboxing. Então vamos lá, né Lolo? Vamos. O papai ajudar você aqui, tá? Tá. Eu acho que tá fácil, Lolo. Hum. Olha. Eu acho que só tirando aqui na tesoura. Vamos ver. Vou tentar tirar essa parte de cima. É, aí é melhor. Deixa eu ver se sai. Nossa, Sim. viu? Aqui. Tá okay. pronta? Sim. Mais uma. Sim. É bastante surpresa, né? Sim. Olha ah, só! Olha! Que lindo! Vou tirar aqui. Nossa, Segura pro papai. Aqui. Põe agora assim mesa. Coloca aqui. Olha só que legal, hein? Vamos abrir eles. Deixa eu ver se tá fácil também. Vou tirar esse plastiquinho aqui, né? Uh -huh. Vamos lá, galera. Que é um modo ogrinho. <risos> modo, modo trollzinho, né? É. Deixa é esse. É esse. É. Vamos mostrar nessa câmera aqui, é. né? Pro pessoal. Um por um. É. Galera. Atrás. Que é a lombada, Lolô. É. Não passa carro, mas é a lombada. É. Vamos lá. Agora sim, né? É. <risos> Olha que legal, olha o dragão, oh. o mestre Gil atrás do, do dragão, né, uhum. mestre uhum. olha uhum. só, é por kit! é, e a tradução da Rosana Rios, né, uhum. vamos lá, nossa, uhum. tem um mapinha, o um Reino Pequeno, uhum. olha que legal. Uhum. Muito bonito, né? Uhum. Detalhes uhum. A ilustração é da Pauline Baines uhum. Ficou muito legal mesmo essas ilustrações uhum. Olha, tem fitilho, hein? Isso uhum. é bom Vamos passar um pouquinho? Uhum. Passei bastante, né? É. <risos> Vamos ver aqui alguns detalhes um dragão? É. Crisofilax. Vamos ver esse dragão. Olha só. Olha uhum. o finalzinho aqui, esse epílogo. Aquela uhum. ilustração do Mestre Gil atrás do dragão. né? Tem uhum. ali, ó. Galeria de imagens. Olha que legal. Nossa! Ficou muito bonito. Olha um aqui. Um dourado. Um ocre, né? Uma cor ocre, assim. A guarda termina assim também. Você gostou? Amei! Nossa, galerinha, eu amei demais esse livro, ele ficou muito lindo. Ele já está disponível em estoque na loja do bolseiro. O link vai estar aqui na descrição. Então é isso, galerinha, o vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E eu não conheço a metade de vocês, a metade que gostaria. E gosto menos da metade de vocês, a metade que vocês merecem.